Querido Deus e amados amigos espirituais, estamos aqui hoje para mais uma reunião, temos este momento que temos para reflexão e aprendizado, que possamos tirar todo o proveito desse momento, que assim, que, assim que assim seja. Que assim seja. Então, gente, bom dia, bom dia mais uma vez. Hoje a gente começa o capítulo 9 de nosso lar. Vocês lembram mais ou menos o que a gente falou no último? É... Deixa eu ver rapidinho. Não, né? Não, Era eu não do lembro o Do governador, da governadoria. Ah, tá. Do, do, dos lugares. E isso, que lá foi o primeiro lugar que surgiu, né? E depois os outros ministérios, tudo A mais isso. história de nosso lar. É. Fundação. E agora a gente vai para o capítulo 9, que eu acho que é o meu favorito do livro. Ou <risos> um dos meus favoritos, que é Problema de Alimentação. <risos> meu favorito. <risos> que tem babado, confusão e gritaria, né? Tem comida. Tem comida, tem confusão, é isso aí. Ah, então vamos lá. Enlevado na visão dos jardins prodiosos, pediu ao oh, dedicado enfermeiro, para descansar alguns minutos num banco próximo, Liz desanuiu de bom grado. A agradável sensação de paz me felicitava o espírito. Caprichosos repuxos de água colorida zigue-zagueavam no ar, formando figuras encantadoras. Então, aqui é, é, é o clássico céu, né? Então, tá lá, água colorida, senta, descansa, jardim, paz. É isso aqui que a gente espera, né, quando a gente vai desencarnar. Quem observa esta colmeia imensa de serviço, ponderei, é induzido a examinar numerosos problemas. André Luiz, contudo, não imaginava essa colônia maravilhosa, não é mesmo? Ele já pensava nos problemas operacionais. E o um abastecimento? Não tenho notícia de um ministério da economia. <risos> então, assim, a gente vê mais uma vez André Luiz um cara super lógico, né, assim... Ele, ah, muito bom, muito bonito, aqui tudo funcionando, mas quem que faz esse abastecimento, né? Quem faz a gestão desse... O desse lugar. É, isso aí. Quem computa meu bônus ora? <risos> e aí ele responde, né? Antigamente, explicou o paciente interlocutor, o serviço dessa natureza assumiu feição mais destacada. Deliberou, porém, o atual governador... Atenuar todas as expressões de vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais As atividades de abastecimento ficaram assim reduzidas a simples serviço de distribuição Sob o controle direto da governadoria Aliás, a providência constitui medidas das mais benéficas Rezam os anais que a colônia há um século lutava com extremas dificuldades para adaptar os habitantes às leis da simplicidade. É... Os parágrafos desse capítulo são bem grandes, então, assim, se a gente quiser ir comentando na metade, né? Dando um pedacinho e parando, acho que talvez seja melhor. O... aqui já mostra muito da gente, né? E realmente, se a gente for pensar no Ministério da Economia, qual que é a função dele não material, assim? Né? Não tem. E como que, apesar da gente desencarnar e querer um lugar completamente santificado, belo, flores, fadinhas flutuando, a gente quer também a parte material que nos beneficia, né? Então, ninguém quer sentir fome, mas todo mundo quer um banquete. Ninguém quer sentir frio, mas todo mundo quer o melhor casaco. Ninguém quer passar dificuldade, mas a gente quer que exista aí um Ministério da Economia. Se todo mundo tem acesso a tudo igual, em tese, qual que seria realmente a função, né? Então, a gente tem um... Tem um trecho que é é da onde mesmo é de Aveluz, né? Mas eu não vou lembrar qual que é o capítulo assim. Tem um apóstolo bem militante assim, e aí Jesus fala com ele, né? Todo mundo quer igualdade no luxo, ninguém quer igualdade na pobreza. Então aqui às vezes lembra isso, né? Todo mundo quer ah, quero um trabalho para ficar bem o nosso lá, mas se eu puder ficar melhor do que todos vocês que estão aqui, melhor ainda, né? Então, esses postos, esse, esse ponto de exigência, ele não duplica, ele não ficava, né? É, simples. Todo mundo tinha dificuldade de se adaptar às leis da simplicidade. E ainda temos, né, gente? Temos muita dificuldade. Muitos recém-chegados ao nosso lar duplicavam exigências. Queriam mesas lautas, bebidas excitantes, dilatando os velhos vícios terrenos. Apenas o Ministério da União Divina ficou imune de tais abusos, pelas características que lhes são próprias. No entanto, os demais viviam sobrecarregados de angustiosos problemas dessa ordem. O governador atual, todavia, não poupou esforços. Tão logo, assumiu obrigações administrativas, adotou providências justas. Antigos missionários daqui puseram-me ao corrente de curiosos acontecimentos. Disseram-me que, a pedido da governadoria, vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada, a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Então, gente, assim, sei lá quantas pessoas que tem em nosso lar, né? Mas é que 200 instrutores é muita coisa, assim. Se você for pensar que são pessoas é, mais abnegadas, né? Se são pessoas que estão ali realmente para o trabalho, porque é uma característica que a gente vê à medida que os espíritos vão se elevando... Ter 200 pessoas para executar uma função mostra muito do grau evolutivo da gente que está lá por nosso lar, né? Assim, mostra muito do nosso apego, da nossa dificuldade. E... E é isso, sim. Vocês estão muito quietinhos hoje. Alguns colaboradores técnicos de nosso lar manifestavam-se contrários, alegando que a é cidade de transição e que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados mediante exigências desse teor sem grave perigo para suas organizações espirituais esse é o clássico argumento né? de quando você sabe que você fala quando você fala você sabe que está certo mas no seu coração você sabe que está errado você sabe que é justificativo <risos> para o cocô que você está fazendo você sabe disso, você sabe. A sua razão te dá essa desculpa, mas você sabe que não tá certo, né? O... Ontem a gente estava conversando isso também com a mocidade, né? É... Que no espiritismo, assim, se você for ver obras básicas e complementares, você acha justificativa para fazer o que você quiser. Você acha? O que você quiser, você acha justificativa para fazer, assim? O negócio... É que as obras que existem no Espiritismo, elas não estão aqui para justificar suas ações. Elas estão aqui, aqui para poder direcionar os nossos pensamentos para que a gente mude as más tendências, não para justificar o que a gente já faz, né? Então, mas se você estiver olhando para a doutrina com esse objetivo, você consegue, gente. Você, infelizmente, consegue. Oi, Maria, bom dia. Imagina, acontece. Um, cadê? O governador, contudo, não desanimou. Prosseguiram as reuniões, reuniões, providências e atividades durante 30 anos consecutivos. O pessoal tá falando de transição, né? Realmente, nosso Amazonas de transição e tudo mais. E não é como também se o governador ele tivesse acordado e falado, gente, ó... A partir de hoje, acabou esse negócio de banquete aí, lute aqui, ó. O ar tem, tem tudo aqui, respira, se alimenta e acabou. 30 anos entre reuniões, providências e atividades. Algumas entidades eminentes chegaram a formular protestos de caráter público, reclamando. Por mais de 10 vezes, o Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermeiros, de enfermos onde se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. Nesses períodos, os opositores da redução multiplicavam acusações. O governador, porém, jamais castigou alguém. Convocava os adversários da medida a palácio e expunha-lhes paternalmente os projetos e finalidades do regime destacava a superioridade dos métodos de espiritualização, facilitava os mais rebeldes inimigos do novo processo, variadas excursões de estudo, em planos mais elevados que o nosso, ganhando assim maior número de adeptos. Aqui eu acho que tem muitas coisas, né? É, a primeira coisa que me passa a cabeça é como o nosso lar é confortável. Confortável, assim é, para gente quanto espírito desencarnado mesmo. Ele é um lugar de menor sofrimento, sem dúvida. Então, é um lugar confortável, onde você tem acesso à alimentação, você tem acesso a descanso, você tem acesso a tudo que é básico. E ainda assim, você consegue justificar todas as suas atitudes materiais. Tudo, você não precisa desapegar de nada. A gente vê né, em vários trechos, algumas pessoas reclamando inclusive André, e, e justificando com coisas materiais ou da forma que viviam e tudo mais, porque ali é uma zona que tem mais ou menos a mesma coisa. Então, tem mais ou menos o emprego que eu tinha aqui, tem mais ou menos as condições que eu tinha por aqui, só que melhor. Então, é, muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente começa a ver o nosso lar como realmente a idealização do nosso céu. Que é basicamente, eu ainda posso ter minhas características inferiores e viver num conforto, né? O sonho, gente. Posso ficar assim do jeito que eu tô e ainda assim me sentir confortável. Então, e é exatamente sobre isso, né? Que a gente vê aí esses protestos, é, essas... Essa oposição mesmo, né? Ah, não estou não julgando, assim, quem protestou nem nada disso, porque não é fácil sair da zona de conforto. E o que o governador estava propondo era uma saída gigantesca da zona de conforto, podendo, inclusive, um dos maiores, se não o maior prazer material que a gente tem, comida. Comer é um dos maiores se não o maior prazer que a gente tem material. A maior fonte de prazer. E aí o cara fala, não, pera. Aí você já tá arrancando um terço do meu céu, né? Como é que você tira aqui? Mas nem uma vez na semana dá pra fazer um churrasco, não dá nada. Nada, a gente pode escolher pelo menos uma coisa gostosa que a gente possa comer. Um chocolate qualquer coisa. Um dia estressante, eu chego em casa, abro minha gaveta de doce, não tem nada? Como é que funciona isso? isso. E a gente consegue realmente justificar pelo, pelo comportamento do outro. Olha só, o povo tá caindo, tá passando mal, e você não tem misericórdia de dar um prato de comida. Olha como que o argumento é forte, né? Mas escondendo a verdade. A verdade é que eu não quero mudar. Diga, né? Não, acho muito louco essa, essa, essas coisas, né, acho que tem vários pontos interessantes, acho que o primeiro é a, essa necessidade de, de nós, enquanto, enquanto espíritos, né, uh, ainda estarmos tão presos à matéria que precisava se alimentar, né, uh, porque... Sei lá, eu fico, pensando, eu fico pensando do que que eles se alimentavam? Porque, tipo assim, a nossa alimentação hoje é, tipo assim, você, você planta, né? Colhe alguma coisa... Exatamente. Então, mas, é, sei lá, quanto batata lá, planta o quê? Tem, tem nome a, a, os alimentos que eles comem? É, que Provavelmente eles... o mesmo daqui. É. Tem o mesmo gosto? Sei lá, são, enfim, são questionamentos que talvez a gente não... Não tem resposta assim, né? Mas que me, que me chama a atenção. O tipo de coisa que eles, que eles comiam e tal, naquela época. Uh, antes de passar a sopinha do, do André Luiz. André Luiz então, ouvindo essa história, poxa! Então, mas o, a sopinha, ela já era bem temperada. Porque todo mundo que toma essa bendita essa sopa, que é quase uma água lá, fala, meu Deus, melhor coisa. É, é temperada. É. Temperada com... Tompeiro. Com... E aí, é, uma outra coisa que, que me chama a atenção é a organização popular em manifestação, né? Tipo, o pessoal... É, é, é fazer, é, é levar mesmo coisas que a gente tem é, daqui pra lá ou, ou vice-versa, né? Vai que a manifestação começa lá e depois... Depois veio para a terra. Mas é, essa exigência que, que a gente tem de, de quando a gente enfim, não concorda com alguma coisa ou, ou quer reivindicar melhorias ou coisas diferentes, né? A gente se organizar enquanto população para poder é, manifestar a nossa a nossa contrariedade às medidas tomadas, né? com que, sei lá, algum tempo atrás, um, antes de ler esse capítulo, não, não, não conseguia imaginar coisas desse tipo acontecendo, sabe? Porque às vezes a gente dissocia tanto, a gente consegue, ao mesmo tempo que a gente consegue aproximar muito o nosso lado da Terra, tem vezes que a gente consegue desassociar muito o nosso lado da Terra, né? Então, não não, não consegui imaginar que esse tipo de coisa é, poderia acontecer no plano espiritual, sabe? É sei lá, para um espírito superior e ficar fazendo reivindicações do, do, dos seus caprichos, sabe? É, achei, achei interessante pontuar. É, mas essa é exatamente a questão, a expectativa que a gente coloca na colônia como se fosse realmente um céu, quando o próprio livro fala o tempo todo que não é. tá profundamente próxima do tempo, do próximo do, do carnal, né? Não é, não é uma colônia elevada. Falo o tempo todo isso. Ela está aqui falando, a justificativa é exatamente essa. Nosso lar é uma colônia de transição. Ela está um pouquinho longe daqui, um pouquinho longe. Ela é o meio do caminho, assim. Ela não é ainda essa colônia elevada, né? E é por isso que a gente tem tanta dificuldade de imaginar. Porque aqui descreve tão bem o plano espiritual que é o que a gente se familiariza. E aí, quando eu penso em plano espiritual, eu penso em nosso lar. Quando, na verdade, tem tantos planos em tantos níveis diferentes que a gente não, não teria nem página para escrever isso tudo, sabe? E aí, a gente acaba se perdendo nesses pensamentos, porque a gente acaba endeusando todo mundo que está por ali. Quando, na verdade, né? tem muito, muito além disso. E é aí que se cai nessa zona de conforto mesmo. É... É, uma outra coisa que eu, que eu achei interessante é que semana passada a gente viu nosso lá tinha cento e algumas coisas de anos, né? 114? É, Não, isso é tempo de gover do governador na... Do, do, do governador. Ah, é, e governador. a gente, gente discutiu... Não, mas é, a gente fez a conta de... Dava 300 e pouco. É, e aí a... A... A questão é, tipo assim, 30 anos nesse. A gente, né? Fez, fez 10% essa, do tempo. A gente fez essa conta em relação ao, ao quantos anos o menino Lizias trabalhava lá, né? Que era bastante tempo, acho que são 40 anos ele trabalhava lá. Aí você pensa que a gente, né? Chegou à conclusão de que, pô, 40 anos é bastante coisa, assim, dá pra, né? No, no plano espiritual, a necessidade dele, dele não precisar encarnar nesse período e essas coisas todas. E aí a gente se depara aí com, uma, com uma, um período de transição dentro de nosso lar de 30 anos, assim. Então, também, sabe, também é muita coisa. Também é um período grande, grande perto da, de, teoricamente, a idade que, que nosso lar tem, sabe? Só corrigindo, a gente não sabe quando nosso lar foi fundado. O que a gente fez foi a conta para saber há quanto tempo, mais ou menos, assim, a porcentagem que o governador estava por lá, né? Então seria, por exemplo, quem fundou nosso lar, pelo que falou no capítulo anterior, foram os portugueses que vieram para cá né, e colonizaram o Brasil e tudo mais. E pensando nisso, eles eram lá em 1500, sobraria aí 445 anos de diferença entre a chegada deles e a obra. A gente imagina que eles não tenham chegado, desencarnado imediatamente, criado uma colônia espiritual, né? A gente acha que não é instantâneo. Então, a gente não sabe quanto tempo. Mas, em média, aí uns 400, 300 e pouco, 400 anos que deve ter nosso lar. E desses, 114 o governador passou na governadoria. Então, teria só 331 anos sem ele, à frente da governadoria, se foi fundado em 1500, e provavelmente não foi, né? Então, ele deve ter passado aí mais de um terço, talvez metade do tempo da idade de nosso lar como governador. Esse foi o cálculo que a gente fez, mais ou menos. Para quê? Qual o fundo didático disso? Nenhum. Só curiosidade. Uhum. Não mentira. Para saber há quanto tempo ele estava lá governando e fazendo esse trabalho, né? É, Para entender a magnitude da abnegação também desse, desse trabalhador e exatamente sobre o governador, esse pedaço né, de como a gente reage quando tem um protesto que não é do nosso agrado, assim. Porque todo protesto que existe, ele agrada uma parte da população e desagrada outra parte, né? Como que a gente reage e como o governador reagiu. Então, todo mundo que era oposto a ele... Ele não falava, ó, oh, esse povo tá errado, tô cansado aqui, eu quase 100 anos já de gestão, tô de saco cheio de falar para esse povo que todo mundo tem que se espiritualizar, que aqui é transição exatamente que vocês têm que passar, gente, para assim, subir. Chega, pelo amor de Deus, o que, que mais vocês querem fazer? Ele não ia num palanque e falava, olha só, o que vocês estão fazendo errado, nem nada disso, ele recebia, né, ele convocava e expunha paternalmente os projetos e as finalidades do regime. Ele conversava ali com essa galera. E aos pouquinhos, né? Então, é... Daí já é um exercício que a gente poderia aprender, né? Ante a pausa mais longa, reclamei interessado. Continue, por favor, meu caro Lises. Como terminou a luta edificante? <risos> Depois de 21 anos de perseverantes demonstrações por parte da governadoria, Aderiu o Ministério da Elevação, passando a abastecer-se apenas do indispensável. Então, ó, o da elevação ó, tá logo depois o da União, né? Foi o que a gente viu, assim, em relação à elevação moral. Ele demorou 21 anos para aderir à ideia. Um dos ministérios mais elevados de nosso lar. O mesmo não aconteceu com o Ministério do Esclarecimento, que demorou muito a assumir compromisso, em vista dos numerosos espíritos dedicados às ciências matemáticas que ali trabalhavam. Eles eram os mais teimosos adversários. Mecanizados nos processos de proteínas e carboidratos imprescindíveis aos veículos físicos, não cediam terreno nas concepções correspondentes daqui. Semanalmente enviavam ao governador longas observações e advertências repletas de análise e numerações, atingindo por vezes a imprudência. O velho governante, contudo, nunca agiu por si só. Requisitou assistência de nobres mentores que nos orientam através do Ministério da União Divina e jamais deixou o menor boletim de esclarecimento sem exame minucioso. Gente, aqui sou eu toda, né? Ah, você uma tudo que você precisa no ar. Beleza, tudo o que, anjo? Vamos estar tá conversando aqui sobre necessidades, sobre a suplementação dessas necessidades. Tudo o quê? Né? Tudo é relativo, assim, tudo. Tem tudo. Carboidrato. E Tem a proteína. Tudo. Então... Ômega ai. 3. Fala sério. Não, mas é, é, é assim, é São são questionamentos, né? Que que materialmente são muito plausíveis, né? É, assim, pensando nessa passagem do plano físico para o plano espiritual, como que que você vai dizer para pessoas que acabaram de estudar, né, que estudaram, passaram a vida toda, né? Estudando sobre como que funcionam os mecanismos da vida, que aqueles mecanismos não são válidos mais da forma como eles estudaram, sabe? É, então, assim, isso, imagino né, que realmente eram pessoas extremamente, extremamente estudiosas sobre o assunto, para entender como funcionava a alimentação né, física. É, para ter reivindicações assim bem ela bem estruturadas bem elaboradas só que é isso assim muda não é é, é a vida que baseada em carbono e a, e a água não é mais assim, assim então é é uma nova é um novo processo né eu acho que esse uma das coisas que talvez sejam mais difíceis Agora a gente a gente vê muito a saga assim, né, de, de André Luiz tentando entender como que funcionava a medicina, né, como que funcionava essa esse esse lado de cuidado de pacientes em nosso lar. Uhum. Uh, a gente vê de perto isso porque ele era um médico, mas eu fico imaginando como que como que é esse processo com outras pessoas em outras profissões, assim. Então, aqui a gente consegue ver um pouco dessas, desses estudiosos em relação à alimentação, mas, uh, fico, por exemplo, eu faço... O economista desencarna é, você, né? O economista desencarna vai ah, Ministério da Economia não tem dinheiro? Que, que, que economia é essa? Uh, eu, eu fico pensando, por exemplo, eu, eu faço engenharia elétrica, então, sei lá, estudo algumas coisas, quando chega lá, hum, interessante, como que gera energia aqui? É o que é um, um, um monte de gente com a mãozinha parada, assim, para gerar alguma coisa? Assim, tem iluminação natural ou, ou de noite faz o quê? Como acende mim? essa lâmpada? É, então, assim, é, é, são questionamentos que, na ordem é, profissional, são muito plausíveis, né? A gente, a gente tende a olhar com os, com os olhos de quem estudou do assunto. Mas quando esse assunto para, sai dos, dos seus domínios... É, e, e não é sair tipo assim ah é uma, uma igual que a gente tem né que é uma especialização que você não fez não, não é sair nesse nesse nível né sai no nível de a, tudo que você estudou talvez não faça mais sentido da forma como é como existe né então realmente deve ser deve ser difícil de aceitar então, é... então eu... ah desculpa falasse achei massa daí que tu falou Adriana. eu fiquei aqui pensando né Talvez quando essas outras profissões, como tu falou aí, engenheiro, as outras profissões aí no geral, sem falar médico, quando a gente fica aí num, num estado desse, num, num momento como esse, eu acredito que a gente vai é, aprofundar o conhecimento nessa ciência mais avançada que há lá. E aí... E, e, e também mudar a nossa visão sobre as coisas que a gente viu aqui para quando a gente reencarnar a gente trazer um pouco do que a gente viu lá e assim a nossa ciência aqui avançando né eu acho que eu acho que é isso sim é muito bom o que acontece gente é que em toda profissão ela tem toda a profissão. Ela tem um lado que é mais edificado espiritualmente, e tem um lado que é menos. É... Mas eu ainda acho que aqui não é sobre o vício de olhar. Porque eles também conseguiriam, se eles quisessem, nesse mesmo sentido, talvez montar um grupo de estudo e ver os benefícios da alimentação através do ar comparada com uma alimentação mais material. São pessoas que gostam de número? Qual foi o N que eles pegaram para ver qual era melhor? Da onde tirou a comparação? E eu duvido que isso não tenha se passado na cabeça deles, porque foi a primeira coisa que passou na minha. e eu sou quem? Sabe? Então, assim, a, a, acho que o maior questionamento aqui é o que, que a gente faz com o conhecimento que a gente adquire. Se eu realmente utilizo para melhorar ou se eu utilizo para justificar as minhas ações. Enquanto a gente está justificando, não é que você está errado, você não está errado. Mas você sabe na sua consciência que aquilo ali não é o caminho que você devia tomar. Não porque é um erro, mas é porque é uma oportunidade que você perdeu de acertar. Sabe? Então, às vezes, eu fico me perguntando como a gente usa as nossas profissões, como a gente enxerga as coisas, nossas famílias, como desculpas para não progredir. Ah, então por que que você fala, ó, tá, é de família? Você fala desse jeito, ah, tá, é a justificativa que todo mundo adora. Minha família é de, de descendência italiana, tá todo mundo gritando, batendo na mesa, comendo muito, que não sei o quê. Outra justificativa boa aí pra não tirar a comida de nosso lar? Comida é afeto. Você bota uma comida assim, um monte de gente em volta, todo mundo começa a interagir, qualquer coisa vira festa. E aí, é, gente, é mentira. Não é. É ruim uma confraternização com comida? Não. Mas Eu é isso. adoro, aí. inclusive me chamem. Inclusive me chamem. Mas não era essa a proposta do governador, né? Não era isso que ele estava tentando trazer, era um outro olhar. Tipo, tem como confraternizar de outras formas? Tem como suprir necessidades fisiológicas de outras formas? <risos> Enfim, eu tô falando isso, gente, não é, não é julgando o povo não, porque eu faria o mesmo, que isso é, eu só não vou julgar porque eu faria o mesmo, mas é, são reflexões que eu trago para mim e então estou compartilhando aí com vocês. É, enquanto argumentavam os cientistas e a governadoria contemporizava, formavam-se perigosos distúrbios no departamento de regeneração, hoje transformado em ministério. Encorajados pela rebeldia dos cooperadores do esclarecimento, os espíritos menos elevados que ali se recolhiam entre, entregaram-se a condenáveis manifestações. Tudo isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos de nosso lar, dando ensejo a, perigosos, a perigoso assalto das multidões obscuras do umbral, que tentariam, que tentariam invadir a cidade que tentaram invadir a cidade, aproveitando brechas nos serviços de regeneração, onde grande número de colaboradores entretinha certo intercâmbio com o destino, em virtude dos vícios da alimentação. Então, gente, rolava, rolava, um tráfico de Kit pro para o nosso lar, olha isso. É... Contrabando de comida, Brasil. Não, eu, uma coisa que eu achei que é, que é interessante é que isso aí não, não são não são pacientes, né? São os trabalha os próprios traba trabalhadores, próprios então, trabalhadores. Às vezes a gente fica pensando, ah, é, são seres evoluídos, não sei o que tem. Às vezes não, são trabalhadores, pessoas, pessoas, é, pessoas que que que estavam lá e que nesse momento aderiram a esse, esses, essa, esse contrabando, essas manifestações, aderiram a essas coisas. Assim. Não, eram, é, não eram só pacientes, pessoas que estavam lá, enfermos, doentes que, que causaram isso tudo. Né? São, foram próprios, os próprios trabalhadores da, de cada. É o Ministério, o Departamento. Achei que estava falando aí? Não, né? acabei. <risos> Terríveis ameaças pairavam sobre todos. Ele, porém, solicitou... Ah, desculpa, dado o alarme, o governador não se perturbou. Terríveis ameaças pairavam sobre todos. Ele, porém, solicitou audiência ao Ministério da União Divina e depois de ouvir o nosso mais alto conselho, mandou fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação. Determinou funcionassem todos os calabouços da regeneração para isolamento dos recalcitrantes. Advertiu o Ministério do Esclarecimento, cujas impertinências suportou mais de 30 anos consecutivos proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores e pela primeira vez na sua administração mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade para a emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Não houve combate nem ofensiva da colônia, mas resistência resoluta. Por mais de seis meses, os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera através da respiração, e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. A colônia ficou então sabendo o que vem a ser indignação do espírito manso e justo. Que doideira. É, o, o, o cara tomou atitudes mais drásticas, né? Mandou ligar o canhão. E fez prisão, né, basicamente. <risos> pra isolar. Gente, olha que, olha que loucura. Eu fico imaginando, assim, é... é sei lá, é, o, o sentimento de, um, de um, um espírito elevado desse tendo que fazer tomar tais é, atitudes. mal pra caramba, né? tá, Tomar tais atitudes, sabe? É... Porque, enfim, ele foi consultar altos conselheiros, pra... o autoconselho para poder até tomar as medidas mais drásticas. assim Você vai lá no autoconselho e espera que tu não fale, ah, dá um abraço no seu irmão, e fala, não, manda prender, porra. manda prender, liga a cerca elétrica aí. É... Então, sei lá, é... é. esse capítulo me deixou, quando eu li a primeira vez, me deixou bem impactado, assim. Ah, claro que isso já, já não é como o nosso lá é hoje, mas assim, era, era na época que André Luiz estava narrando. Assim. Então isso foi um, um momento mais longe ainda. Mas como que. sei lá, como que algumas, que algumas coisas funcionam, sabe? A gente sei lá, a gente não tem noção do, de. de eu né? não tenho noção de como que o plano espiritual é, é construído e organizado, sabe? E, a, a, acho que a, às vezes a gente vai, sei lá, estudando e vendo as coisas e parece maravilhas e sal, salva ali ó, quem está no brau, vai, leva para um lugar, tá, tudo certo, salva quem está no umbral, leva lá, levou, vai, encarna. E, só que não, é muito mais profundo, né? É uma, é uma organização uh, política, enquanto sociedade, né? tão complexa quanto as né, talvez até mais do que aqui na Terra assim. não é uma coisa não é um negócio simples de, de resgate de espíritos assim em das umbralinas e mandar para reencarnar assim. é tipo algo é uma é uma sociedade bem complexa assim é pior que não dá para fingir nada não Adriano <risos> Pois é. E o pior é que também né, é, fica mais evidente ainda, né? De que, esse, que o nosso lar não é um céu. Né? É bem parecidinho, é bem próximo com aqui a Terra, não é um dos melhores lugares no plano espiritual, não. É bem próximo daqui, porque.. <risos> É, porque a gente vê né, essas situações, né porque onde o esclarecimento não foi o bastante, onde teve que ter medidas de repressão, né? onde ter, teve que ter medidas de contenção, né? a gente vê e como isso desestabilizou o lugar, né porque é tudo sintonia, vibração, então deixou o lugar vulnerável, né? então toda essa instabilidade, né? a gente vê que não é tão distante da gente, né? É. E falar bem, Oi, mas, que... e falar que não é tão distante da gente, é, eu gosto que a gente geralmente fala isso para justificar também nossas atitudes, né? Mas eu mesmo falo isso toda hora. Mas se não é tão distante da gente, o que, que a gente anda fazendo com a nossa alimentação? Se não é tão distante da gente, se a gente desencarnasse agora, vocês acham que a gente teria pouca dificuldade de nos adaptar à alimentação por inalação de princípios vitais da atmosfera? Seria fácil para gente, pensando nos nossos hábitos alimentares? Será que seria fácil, né? Como que a gente está tá fazendo isso? O que, que a gente anda comendo? O que, que comida significa para gente? Essa nossa transição vai ser mais fácil ou vai ser mais difícil? Porque tudo que a gente faz quanto encarnado facilita ou dificulta a nossa vida real no plano espiritual, né? Então, os hábitos que a gente adquire, e aí, às vezes, me assusta um pouco, assim, ah, é, é tipo assim, é um meme, né? Ah, nosso lar tá muito perto da gente. Nosso lar tá muito perto da gente? Tipo assim, então, é porque tudo de ruim a gente fala que tá muito perto, né? mas tudo de bom parece estar tá tão longe, mas não é, está perto, está perto, gente. Então, tem muitas atitudes que a gente já poderia ter mudado e não mudou ainda, né? Pode falar, Lula. É, eu só queria destacar aqui um trecho ali que é não houve combate nem ofensiva da colônia. é assim, é também que a colônia foi lá e bateu, né? e bateu no pessoal que estava... É, é, é... Se colocando ao contrário, não. O que eles fizeram foram é, uma resistência resoluta em relação àquelas a, a atitudes, assim. Mas eles não estavam lá entrando em guerra uns com os outros, né? Você botou a cerca elétrica, né? Tomar choque quem enfia o dedo. É, sim. É um, é um negócio né, também pra. Que... Porque, sei lá, quando. Aprender o outro é meio ofensivo, não. Não sei, não sei, não sei se a pessoa, quando, quando ela vê o, o policial de nosso lado ela se sente repreendida e vai sozinha, não sei. Ah, sim. Então, é bem da natureza humana mesmo, se não, entregar para a reclusão, da... é bem natural. Uhum. Não, mas aí é de, de reclusão de inferioridade moral. Não sei. Nossa, eu acho que aí tem um pouquinho de expressividade nas palavras de André Luiz. O Márcio deve ter acontecido, a é famosa, vem cá para a salinha, meu filho. É a famosa, tá me prendendo? Olha isso, gente. <risos> Alguém filma isso? tá me prendendo? É, não pode ser. muito tô... então, é... É, é, é até a necessidade, né? a forma de se expressar aqui para realmente trazer esse, ó, se não ficar quietinho, vai ter que sentar ali e vai ser é. quase uma prisão para você. É tipo o um filme do nosso lá, né? Dava pra fazer um negócio tipo Marvel, mas fizeram um negócio mais tranquilo. Que é o nosso <risos> Nossa, filme... na moral, dava muito pra ser tipo Marvel. Eu sou muito revoltada. A série de André Luiz deveria ser uma loucura cinematográfica. E digo mesmo sobre as obras de Emmanuel, que daria pra ser o melhor romance lançado do século XXI, mas tá aí perdido, ninguém faz bom uso disso. aí tá minha indignação <risos> pra indústria cinematográfica. Fica registro da indignação. <risos> ah, é, eu, indignação! Inclusive a indignação do não manso e justo que no caso sou eu. Uhum. Ah, e foram seis meses, né, gente, aí, de, de loucura aí. Fim do período mais agudo. A governadoria estava vitoriosa. O próprio Ministério do Esclarecimento reconheceu o erro e cooperou nos trabalhos de reajustamento. É, o Ministério do Esclarecimento, né? Lançou uma nota. Esclarecer de, de esclarecimento. Houve nesses comenos, regozijo público e dizem que, em meio à alegria geral, o governador chorou sensibilizado, declarando que a compreensão geral constituiu o verdadeiro prêmio ao seu coração. A cidade voltou ao movimento normal. O antigo departamento da regeneração foi convertido em ministério. Eu vou falar um negócio para vocês. A cidade voltou ao movimento normal. Isso aqui é igual Covid, gente. Não vai, não existe voltar ao normal. Ninguém mais tava comendo que nem comia, ninguém mais encarava alimentação o igual alimentador. Não voltou, não. O que, que é normal? Não é normal. Não, é sério. A gente... Sei lá, velho. Umas mudanças gigantescas e a gente tem mania de falar que voltou ou não voltou o quê? O que, que é. Ah, ó. Não, não. Só isso. Não vou entrar mais nesse assunto, não, porque. Ministérios de tipo, passapan, né? Ai, todo mundo erra, né? O antigo departamento da regeneração foi convertido em ministério. Desde então, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra nos ministérios da regeneração e do auxílio onde há sempre grande número de necessitados. Nos demais, há somente o indispensável. Isto é, todo serviço de alimentação obedece a inexcedível sobriedade. Gente, sobriedade. Quando a gente fala de tá estar a gente está falando de viciação, né? Viciação alimentar. Presentemente, todos reconhecem que a suposta imper Impertinência do governador, representou a medida de elevado alcance para a nossa libertação espiritual. Reduziu-se a expressão física e surgiu o maravilhoso coeficiente de espiritualidade. Uns índices, não. Coeficiente de espiritualidade, o índice subiu. É o gráfico feito pelo Ministério do é. é isso que eles fazem. Então... Lise silenciou e eu me entreguei a profundos pensamentos sobre a grande lição. É... Eu tinha outra parte que eu queria... Melhor capítulo da vida. Ah, lembro que eu ia É... Não, porque a gente tem mais de gente falar, não, o espírito não, não come, o espírito não se alimenta, mas aí o nosso lado tá falando que não se alimenta assim. É, mesmo... Quem tem mais é um monte Muita gente que ó, acabou morreu, morreu, acabou, não vai se alimentar nunca mais. É, e é. aí. E aí nosso lado está mostrando que assim, tem, tem alimentação, não é como a gente conhece, né? Aqui na, aqui na Terra, mas a gente se alimenta de alguma forma pelo menos do indispensável ali para sobreviver, então a alimentação ela, ela continua presente na nossa vida enquanto espírito. Uh, de uma forma mais sutil, mas tá lá. Tem ele Francisco de Assis de João Nunes Maia, né? Sei que esse livro tem um, uns uns, por, uns poréns aí que ele é meio contestado, mas tem um trecho lá que ele tá preso, né, junto com outro brother dele lá. E o cara, ele literalmente tem essa manipulação, assim, para alimentação, de acordo com o que tem no ar. Encarnado, velho. Encarnado. Posso mandar o trecho para vocês depois. Eu fiquei bem chocada quando eu vi. Claro que não era a mesma coisa ainda, né? Porque o nosso corpo tem necessidades para além é, do espírito, né? Tem as necessidades da matéria. Não era o suficiente para ficar fortão, mas era o suficiente para não morrer de inanição, por exemplo. Achei bem, bem bizarro. E aí pensei, nossa, será que está mais perto ainda? Será que é mais possível ainda e a gente simplesmente não tenta? Não sabemos. E aí, galera, vão mais um ou vão parar? tô descendo, hein? Ninguém me responde? Tem alguém digitando? Então tá bom, vou Outra começar. Meia a... hora, Eu... né? É, bastante tempo, né? Eu acho que, acho que dá. É, então vamos. No bosque das águas. Dado o meu interesse crescente pelos processos de alimentação, Lísias convidou. Vamos ao grande reservatório da colônia. Lá observará coisas interessantes. Verá que a água é quase tudo em nossa estância de transição. Curiosíssimo. Acompanhei o enfermeiro sem vacilar. Chegados a extenso ângulo da praça, o generoso amigo acrescentou. Gente, água, tudo pra mim, na moral. Como eu sou apaixonada por água, misericórdia. Esperemos o aeróbus. Carro aéreo, que seria na terra um grande funicular. Aí tem que ter uma nota, funicular. <risos> Mal me refazia da surpresa quando surgiu o grande carro suspenso do solo a uma altura de 5 metros mais ou menos e repleto de passageiros. Ao descer até nós, no... a surpresa, meu Deus, eu vou ter que enfrentar transporte público aqui também. Ao descer até nós, a maneira de um elevador terrestre, examinei-o com atenção. Não era máquina conhecida na Terra. Constituída de material muito flexível, tinha enorme comprimento parecendo ligada a fios invisíveis, em virtude do grande número de antenas na sol, da toda. Mais tarde, confirmei minhas suposições, visitando as grandes oficinas do serviço de trânsito e transporte. Tudo para mim. Lá o sinal deve ser sincronizado, né? Porque aqui, em Vitória, gente, onde a gente mora, misericórdia, um abre, outro fecha e você não consegue andar. O tá, pessoal que desencarnar aqui tá precisando fazer um cursinho lá em nosso lado. Lízias não me deu tempo a indagações. Aboletados convenientemente no recinto confortável, seguimos silenciosos. Experimentava a timidez natural do homem desambientado entre os desconhecidos. A velocidade era tanta que não permitia fixar os detalhes nas construções escalonadas no extenso percurso. A gente não tem quem me convença. que convença que Harry Potter não é purinho. <risos> Puriou visita visitas da J.K. no plano espiritual. A distância não era pequena, porque só depois de 40 minutos, incluindo ligeiras pausas de 3 em 3 quilômetros, me convidou Lísias a descer, sorridente e calma. Deslumbrou-me o panorama de belezas sublimes. O bosque em floração maravilhosa embalsamava o vento fresco de inebriante perfume tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas. Entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores deslizava um rio de grandes proporções. A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada em matiz celeste, em vista dos reflexos do firmamento. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem, Plantadas a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga à maneira de pousos deliciosos, na claridade do sol confortador. Bancos de caprichosos formatos convidavam ao descanso. É, pode dormir na praça. Pensando nela. <risos> Interessante essa, essas descrições, né? É... Não, achei, achei, achei massa o é, meio. Tá vendo as coisas que eu olho? achei massa o de transporte. Problema é ter que andar 3 km de um ponto de ônibus a outro. É, né? pa, pa, isso, isso é uma coisa que me, um gente me, me deixou caramba. intrigado. Pa, parar de 3 em 3 km. É. sei lá. É a bateria. Então, é que... tem a Oi? É a bateria ali, ó. Tem que carregar. É. Parar de 3 quilômetros, 3 gente subindo e descendo ali o tempo todo, vai demorar mais. Será assim. que eu não tenho um, um negócio mais particular para ir mais rápido, não? Um Uber... Assim. É a cara que deve ser algo mais pelas pessoas do que realmente pela eficiência do, da máquina, sabe? No sentido de, desse período de adaptação, de quanto que elas suportam e por aí vai, esse tipo de sensação. Não volita, tem que esperar. <risos> isso. É tipo isso. Vai aprender a volitar. Não tem Uber, tem volitação. <risos> Sim. Notando meu deslumbramento, Lízias explicou. Estamos no bosque das águas. Temos aqui, temos aqui uma das mais belas regiões de nosso lar. Trata-se de um dos locais prediletos para excursões dos amantes, que é que vem tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para experiências da Terra. Não, é a Praça não. dos Namorados. Não, não. <risos> Referências capixadas. A observação ensejava considerações muito interessantes, mas Lísias não me deu aso a perguntas nesse particular. Indicando um enorme edi um, ed indicando um edifício de enormes proporções. Esclareceu. Adoro, né? Essa pergunta de André Luiz ver se o quê? Ah, mas vem aqui. O que prometeu aqui? Tem que cumprir, encarnar. E como é que funciona esse negócio de namoro aqui no plano espiritual? Ali é o grande reservatório da Colônia. Todo o volume do Rio Azul que temos à vista é absorvida em caixas imensas de distribuição. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Em seguida, reúnem-se novamente abaixo dos serviços de regeneração e voltam a constituir o rio, que prossegue o curso normal, rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a terra. Então, gente, lá é a nascente dos nossos rios. Será? Isso vai materializando aí, sai do plano espiritual, materializa na, na nascente daqui, aí começa a descer. Tô é brincando, são substâncias invisíveis para a Terra. Ué, mas se, se são invisíveis, não um, um, pode se tornar visíveis né? em Eu... nenhum momento. Isso aí. Sim, Duda. É uma dúvida real. Porque a, tá, a água tá sempre. Aí, é um ciclo. Né? Mas é que é um oceano de substâncias invisíveis. Não necessariamente está na água. Como assim? É um oceano de substâncias invisíveis. Você pode falar, nossa, é um oceano de problemas. Nota. É um oceano de. Ah, mas é porque ele tá falando de rio, né? então ah, sim, assim... tudo bem. Ele usou uma analogia de, de oceano. Entendi. Não não, não, não necessariamente, mas é uma possibilidade. A construir o rio que prossegue o curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Porque não é na Terra, é para a Terra. Né? Percebendo minha indagação íntima, acrescentou: com efeito, a água aqui tem outra densidade, muito mais tênue, pura, quase fui, fluídica. Toda água é fluídica. É, fui... <risos> Sim. Então, tá. É, pegados a letra que somos. Assim. É por isso que é algo fluidificada. <risos> então, tá bom. O que, que é fluídico? preciso aí. O que, que é fluido? Né? Mas, Não. Procura tá. procuro fluídico. Tá bom. Notando as magníficas construções que me fronteavam, interroguei. A que ministério está afeto o serviço de distribuição? Imagine, elucidou Lises que este é um dos raros serviços materiais do Ministério é. da União Divina. Fluídico não, não tem a ver com fluido. Tadá! É, é que não se pode apalpar, impalpável, intangível. Ou seja, água fluidificada é o copinho vazio, na verdade, não é o copinho cheio. Exato. Fica aí, ó, uma economia para as casas espíritas a partir de agora. Só mandar juntar a mão assim e beber. Esse é um dos trechos também que eu acho mais interessante, porque eu. Amo água, sou apaixonada por água, adoro uma praia, me sinto super confortável quando tem muita água perto de mim. Me sinto feliz e... Uma grande fã da água. Quando eu vejo esse serviço, para mim faz muito sentido. Ó. É um dos raros serviços materiais do Ministério da União Divina. Então, o ministério mais elevado de nosso lar... É o que é responsável pela água. Eu também, o que, Sara? Eu também sou um grande fã da água. <risos> Às vezes, ah. sabe, quando eu era mais nova. Eu ficava imaginando como seria a minha vida se eu fosse um peixe. Aí eu ficava assim, pela água, sabe? Era uma viagem. Mas é porque eu realmente sou muito fã da água. Quando eu vou para a praia, Isso. eu passo assim, um bom tempo vendo ali a água e pensando muita coisa. Aí depois que eu vou tomar banho, aí tipo, é um, é uma, um êxtase, assim, é uma experiência muito... é uma viagem. Ah, eu não. Eu chego na praia e vou direto pra água, eu nem fico na areia. Por isso que eu não gosto de pra, praia com adulto, eu gosto de pra praia com criança. Porque eu chego vou pra água, saio da água e não ir embora. <risos> eu amo ficar ali, sentir, me sentir leve e tudo mais. Eu também aprecio, mas, mas é diferente um pouquinho. Eu sou bem, bem apaixonada. As próprias moanas aqui. Maria falou que ela também. Vamos marcar um rolê de apreciadores de água. Vai ter água, água saborizada, água <risos> fluidificada. Ai, tudo para mim. E André Luiz pergunta surpresa, né? Que diz? Perguntei ignorando. Como conciliar uma e outra coisa? O visitador sorriu e obtemperou prazenteiro. Na Terra quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Inclusive a crise hídrica aí, ó. Vergonha. Hein? Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nos círculos religiosos do planeta, ensinam que o Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braço para ser convenientemente mantido. Nessa cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhante dádiva. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para fluidos de qualquer natureza. Aqui ela é empregada, sobretudo, como alimento e remédio. Há repartições do Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação de água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí suas bases. Acontece, porém, que só os ministros da União Divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós, cabendo-lhes a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes de nosso lar com a pureza imprescindível. Fazem eles o serviço inicial de limpeza, e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Quando diversos fios da corrente se reúnem de novo no ponto longíquo, oposto a este bosque, ausenta-se o rio de nossa zona, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais. O que eu achei muito interessante aqui é literalmente que em nosso lar precisa de uma zona de tratamento da água também. Então você pensa que no plano espiritual a água ela já vai ser por si só mais pura. Mas não, aqui tem todo um time, né? E quando eu li a primeira vez eu fiquei, tá, mas a fazer o quê, né? E se a gente for pensar em reutilização da água faz muito sentido, né? Então, a gente economiza de alguma forma, devolve para a natureza de alguma forma e isso precisa ser repurificado e reabastecido para ser reutilizado. Às vezes, a gente tem a ideia de quando a gente fala de princípios na, da natureza, inclusive a água, que a água, sei lá, que a gente dá descarga aqui para onde que ela vai, o que que ela faz, a gente não sabe. Então, parece que... Oi, gente, foi mal. Então, parece que que jogou fora, simplesmente. Que... E aí? E aí? Como que reutiliza isso? Como que isso funciona? Deixa eu procurar aqui. É, tá aqui mesmo, né? Eu estava embevecido com as explicações. No planeta, objetei. Jamais recebi elucidações desta natureza. O homem é desatento há muitos séculos, tornou Lísias. O mar equilibra-lhe a moradia planetária. O elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico. posso é... Não, eu só, só destacar aqui, no, no início dessa fala, Lísias é, disse né, que esse trabalho com a água é um dos raros serviços materiais que o Ministério da União Divina tem. É que é justamente essa essa essa purificação e e é um serviço pelo que né, pelo que deu a entender aí que só eles conseguem fazer então a, a, a, a profundidade da da na é profundidade mas a tipo assim a dimensão desse desse trabalho sabe de, de purificação da água assim uhum. é, e aí da, acho que daí se imagina quão importante ela deve ser no no, no plano espiritual para ser usado assim porque só seres é, realmente elevados que trabalham diretamente com. É, como é que eu vou dizer? Não é com a, com a, união, a união com Deus, mas que trabalham diretamente com, essa, é, é, com esse princípio divino, né? Tentando né, fazer essa, essa ponte entre o, entre o divino e a, e a gente, é, é que tem capacidade para poder trabalhar com, com a água, né? Então sei lá, acho que a gente perde a noção do quão, é, do quão purificador mesmo a água é, assim, enquanto encarnado a gente perde essa noção, e para mim é muito difícil conseguir compreender é, como que, que esses mecanismos funcionam no plano espiritual, sabe? Tipo assim, a... a, a sei lá, para mim é muito difícil de entender como é que tem água no plano espiritual, como é que a água corre e ela funciona no plano espiritual. Para mim essa concepção é muito difícil, assim. muito difícil mesmo. que sei lá, é, é, é, acho que hum. ah, quando, quando eu penso em plano espiritual, eu penso, ah, me vem muito na cabeça essas questões das construções que a gente comentou, né, sobre as construções futurísticas, né, de, de prédios e coisas assim, mas é, eu tenho uma certa dificuldade em imaginar a natureza espiritual, sabe? A natureza do plano espiritual, animais e, e, e plantas e, e e a, enfim, a água. Eu tenho uma certa dificuldade para para visualizar esse tipo de coisa, porque não é, sei lá, para mim não é, não é muito simples, sabe? Então quando, quando vem esse, esse trecho aí de explicações, me, eu fico um pouco é, pasmo com a, com a quantidade de coisa que, que dá para ser feita uh, da organização em relação a isso. O homem é desatento há muitos séculos, tornou Líseas. O mar equilibra-lhe a moradia planetária. O elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico. A chuva dá-lhe o pão. O rio organiza-lhe a cidade. A presença da água fornece-lhe a benção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo, antes de qualquer consideração. Virá tempo, contudo, em que copiará nossos serviços, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor, Vem. Bem, senhor, manda para nós. Compreenderá, então, que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. Gente, isso aqui é um negócio que chega a dar um frio na barriga, né? Frio na barriga. Ah, levar água fluidificada, casa para casa, com sua mente toda torta, hein, que saber vai ver se faz efeito. A água no mundo, meu amigo, não somente carreia os resíduos do cor dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Deus da nossa glória será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas, e quando em movimento, sua corrente não só espalhará a bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amargura. Curas, ódios e ansiedade dos homens levando-lhes a casa lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima tem uns relatos, acho que são as próprias obras de André Luiz, né, de gente cozinhando, por exemplo, e quando vai jantar até passa mal, porque estava brigando tanto enquanto cozinhava brigando enquanto comia que tem intoxicação alimentar mesmo, porque contaminaram né, o alimento, contaminaram a água que tomam e tudo mais. Então a gente, a gente começou a lavar as mãos, passar álcool em gel, mas qual que é a nossa lavagem de mãos e, e álcool em gel da mente, né? Será que o filtro de barro filtra as impurezas? Do meu pensamento? Google <risos> pesquisar. É, qual que é o filtro de barro dos nossos pensamentos, né? Comprar para colocar dentro de Não, Se tiver, tá bom. É... Eu queria marcar... Ah, não, já tô marcada. Eu sou muito boa nisso. Então, vamos lá. Calou-se o interlocutor em atitude reverente enquanto meus olhos fixavam a corrente tranquila a despertar-me sublimes pensamentos. Então, André Luiz teve um momento da Sara aí na praia de ficar olhando hipnotizado para a água. E é isso. Aí, meu povo? A gente já aprendeu né, com esse livro que a gente tem assim abundantemente dois recursos curadores, né? tanto a luz do sol, que ele já falou que são, são substâncias curadoras né? Que, que saem do sol e chegam até nós, e também a água, né? e como ela também... É, além de ser uma substância curadora e ter toda essa, essa questão de nos regenerar, de lavar, que algumas pessoas dizem, ah, lavo a alma, né? Tomei um banho que lavou a alma, me revigorou, me deixou cheio de energia, né? Então, a gente já viu esses dois recursos, né? Mas vê também como a água, ela é suscetível, né? A essas interferências. Então, da mesma forma que ela pode ser uma ferramenta para trazer cura, né? Para lavar a alma mesmo, ela também... Pode acabar nos envenenando, né? Por conta dessas, dessas interferências que ela sofre, que ela é passiva, né? O próprio batismo. Por que que é mergulhar nas águas, né? A gente já tem costumes em relação à água que a gente não questiona, né? De onde vem e por que que existe... Mas já estão presentes aí no nosso dia a dia, né? A própria horário do dia em que a pessoa gosta de tomar um banho fala muito da relação dela com a água. Tem gente que gosta de tomar banho logo que acorda porque é o que ajuda no despertar, de começar uma manhã diferente. Tem gente que gosta de tomar banho na hora de dormir porque é o que faz relaxar para conseguir encontrar o sono, né? E, e por aí vai. Então, não tem só a ver com higiene. Quando a pessoa te fala o horário que ela toma banho, raramente ela fala, ah, eu tomo banho pra ficar limpo. Não. Ah, não, eu já não durmo sem, eu já não tomo banho sem dormir. Ah, mas por quê? Ah, porque quando eu tomo banho é a hora que relaxa, assim, meu corpo, sabe? Então, ah, eu não consigo dormir sem tomar banho. Não tem nada a ver com higiene. Ou tem, mas é uma parte, né? Tem muito mais a ver com a relação dela com a água. É, eu e o Lourenço, a, tá, a gente acabou de assistir Avatar, a lenda de Ang, né? E a gente está assistindo a lenda de Corra. E é muito interessante a, a olhar a, a relação da, das tribos com os elementos, porque a da, a da água é justamente isso. A, a água tem uma, uma certa fluidez, e a, a água cura. A, é, é a tribo que consegue curar, é quem, quem manipular a água. A, e a água... É justamente o que ele falou, né, né perto da, de quem quer, né, quer deixar a água consegue ser fluida, ela consegue né, ajudar a, a, a, a, sei lá, a manter a organização daquele local. E também aí, consegue cortar e ferir, né? Também, e aí, dependendo da, do uso que se dá, também consegue cortar e ferir, é, enfim. Lá, eu gosto bastante, bastante da, da, de, da relação com a água também. E é, eu acho que a gente, a gente aprende isso desde o ensino fundamental, assim, quando a gente estuda os estados da água, sabe? Que a gente vê que a água está presente em todo lugar, porque é, que a gente aprende, né, aprende que, ela não, que ela não deixa de existir, que a água é uma dessas, dessas coisas, né, que não deixa de existir. E é, como que esse ciclo é tão, é tão importante para o nosso planeta. Né? É, é um planeta assim, baseado basicamente nisso. Ah é baseado basicamente nisso e é, enfim é, é muito na minha na minha simples visão é muito triste o que a gente enquanto humanidade tem feito em relação a isso nos últimos nos últimos tempos sabe é, hum. essa essa relação que a gente a gente acaba tendo uma relação abusiva sabe como se como se a água do planeta tivesse aqui para nos servir assim, ah então eu vou desviar completamente a esse, essa, essa água do, do rio, do curso dele, para poder servir a essa cidade, essa população e essas é, coisas. Não É o que ele falou, né? Porque a gente acha que é a gente realmente que domina o planeta. É, e assim, dentro do meu curso, a gente estuda bastante sobre hidrelétrica, né? Que é uma, que é uma das, das principais fontes, é, a principal fonte de, de energia do Brasil. Uh, e hoje as, as discussões elas são muito profundas nesse aspecto de como que a gente simplesmente manipula a natureza de uma forma que não é natural, né? de, de como que a gente né, cria barreiras para que a água se acumule e devaste toda uma biodiversidade como se tivesse tudo bem. Assim. E a gente pensa em maneiras de, de como... Né, produzir energia sem fazer esse tipo de coisa mais assim, sem utilizar desses desses recursos, porque realmente a gente é, é, faz uma barragem como se tivesse tudo bem assim, ah, não tem impacto ambiental, aí você faz um relatório de impacto ambiental e aí alguém vai lá e dá o um aval e tá tudo certo, vocês não sabem como se não, não, não tivesse problema nenhum em relação a isso. E o negócio é que não é nem só redirecionar, né? A gente redireciona para um uso abusivo. E também significa que todo mundo tem que morar na beira do rio e ir lá com um balde uhum. pegar, o, pegar água né? para usar durante o dia. Tem, existe um meio termo, tem como utilizar o recurso, trazer até nós, porque a nossa inteligência ela não está aqui ao acaso, mas utilizando de forma consciente, né? É. Quando a gente estava estudando o, o Boa Nova, com com outro pessoal na segunda a gente teve uma uma discussão bastante interessante assim sobre essa questão de economia de água e o agronegócio sabe de como que às vezes a gente a, a o a, o fato da gente eco, querer economizar água em casa é muito mais uma consciência espiritual de ah eu sou uma pessoa e eu preciso é, e eu vou fazer a minha parte é eu vou fazer a minha parte para cuidar da água do planeta do que propriamente prático, porque né, a gente sabe que a, a, na prática quem, a maior, maior parte das, da água gasta não é os consumidores em casa. O né? um consumidor em casa é uma pequena parcela do, da, de quem usa, utiliza a, a água do mundo. Assim. Ah, e aí como que essa, essa relação de, de consciência enquanto espírito. Assim, eu preciso economizar porque eu sou um espírito e eu estou cuidando da natureza e dos meus recursos que me são dados. E posso encarnar na próxima vez como dono do agronegócio. É, e. Encarnar tem, herdeiro. E tem e, essa consciência já atrás. Que já crio nessa né, consciência. Foi uma discussão bastante interessante é, sobre isso. E aí, gente, mais algum comentário? Sarah vai cantar pra gente? A cara dela. Eu tô sem violão, gente. Olha só. O meu vai estar sem violão também. Então vamos lá. Quem quer fazer a nossa prece aí pra finalizar? Quem chega por último. <risos> aí, Maria. Tá. tá mutado ainda. Não sei se é de propósito. Foi para xingar a Sarah. Ela deixou. Sou eu, é? É que meu... É. meu computador aqui já reclamou bateria duas vezes. Aí eu vou colocar ele no carro aqui. Tá, não dá Combinado. É? Então eu vou fazer a prece. Vamos lá. Que nesse momento todos nós possamos. Receber das energias que nos envolvem, todos esses fluidos curadores que vão fazer parte da nossa semana, que vão incorporar os nossos dias e vão nos abençoar. Que a espiritualidade superior que nos acompanha, nossos anjos guardiões, nos abençoe, nos fortaleça, que toda a água do planeta, possam ser revestida por esses bons fluidos e cheguem aos lares, às casas, às pessoas e que elas possam receber essas boas energias. Que Deus nos abençoe a todos. Agradecemos por essa oportunidade de estarmos juntos estudando e assim nós internamos. Estou de hoje. Que assim seja. Um abraço aí também. Pessoal que está vendo o vídeo no YouTube, um beijo e até logo.